Em 1991, surgiu uma empresa que tinha um sonho em atender às maiores necessidades das empresas no ramo de distribuição e atacado de softwares de automação comercial, de forma eficaz e eficiente. Assim surgiu a CCO Tecnologia. Uma empresa dedicada a oferecer o que há de melhor em soluções baseadas em sistemas aplicativos, desenvolver produtos e serviços com qualidade, ser referência de competência e confiabilidade no desenvolvimento de produtos. Um dos nossos serviços é o SAS, Sistema de Automação Comercial Integrado por Módulos, integrando os departamentos de sua empresa, proporcionando uma comunicação interna, disponibilizando informações com maior segurança e confiabilidade. Além de serviços como treinamento funcional de nossos produtos, estruturação de rede de computadores, instalação e manutenção de computadores, venda de equipamentos e muito mais. CCO Tecnologia. Confiança e segurança. É essa a nossa missão.